te falar a verdade, né? Tava com saudade do papai, não tava não, lindinhos né? <risos> Desculpa a ausência aí, né, amor? É verdade. Tivemos uns B.O.zinho com no nosso computador e o corre-corre do dia-a-dia -dia, mudamos de profissão e tudo mais mas estamos de volta, é... né, amor? É... Ah, meu Deus do céu! E Vamos lá, B. Vamos lá, e estamos iniciando uma nova fase, né, amor? É isso aí. Agora, com, com a graça de Deus, nunca esteve tão perto de realizar mais um sonho nosso, né, amor? Verdade, verdade. Do que de colocar um carro nosso montado na garagem de casa na pra garagem, andar na, garagem. na arrancada graças é. a Deus a gente tinha esse sonho ó há muito tempo muitos anos né amor muito a gente muito, sempre muito, frequentou a arrancada sempre frequentou tudo isso mas o sonho era poder andar mas não tinha condições mas né? a gente não tinha condições não tinha Pásco. tempo para realizar esse sonho e tem muita novidade chegando muita novidade muita muita coisa para contar para vocês hoje por exemplo né estamos indo lá no nosso parceiraço Fernando lá da G Componentes Tá com a gente nessa empreitada aí nova Que a gente tá indo lá buscar os pneus Porque a gente vai andar com pneu slick E é aquela coisa, né, amor? Vamos deixar muito bem claro aqui que é o seguinte A gente não vai... Em... É uma competição? Lógico que é uma competição Mas o intuito é se divertir, né, amor? É isso aí Estaremos aonde? Estaremos nas pistas de arrancada aí Vamos andar inicialmente é... em Sorocaba Em Interlagos quem sabe se Deus quiser lá no Race Valley, que é um pouco mais longe para nossa casa. É mas é. vamos tentar estar tá presente aí em algumas pistas, né? Vamos levar o que? Diversão. Diversão. Muito então, é divertir. E o melhor, o melhor, quem vai me alinhar? Quem? Você de calça? De calça leg. É, Eu quero. É. Eu não, tava sabendo, não. não, mas esse foi o acordo. Eu só entraria na arrancada Então, lindinhos, é o seguinte, Sim. vamos desistir aqui Não, não, não, não, não Não, não, não, eu só. Vamos sonhar mais um eu pouco Eu aceitei se você fosse me alinhar de calça leg Quem <risos> sabe um dia Não, um dia, dia não Esse não foi é... nossa cor Eu tenho um contrato assinado Não é tão simples assim, É Reconhecido firme tudo Você lá. vai ter que cumprir <risos> Não, vamos mudar de assunto eu não tô sabendo de nada disso, já, já tô querendo desistir. Não vai. A gente, então, é um então. novo desafio? E é isso que a gente sempre sonhou, é né, amor? E vai surgir com muita é? gambiarra no mundo dos rebaixados hum. aí e derivados. Vamos vai vamos ter aprender. muita gambiarra ah, na arrancada também. tinha é dúvida. É dúvida, filho. <risos> é o que mais nós gosta. Meu Deus. E vamos. E vamos tentar passar o um máximo de conteúdo pra vocês também. Tá? Um, um arame, um alicate... Ah, e também não, né? É sucesso. Parca gato já, tá, já é moderno, né? Arame, é... E parca falar. gato. Estamos <risos> indo agora lá na, na AG Componentes pegar os pneus que o Fernando ah, é, fez um precinho top pra gente, né, mano? É isso aí. Top mesmo. Isso parceiro. que eu acho mais legal? De parceiro. Tipo, não, é. Eu nem acredito Sabe o que eu acho mais legal disso tudo, o pessoal que tá com a gente, ajudando a gente, é o que Eles não pedem nada em troca. Verdade. Nenhum chega na gente e fala assim, ó, oh, eu vou te dar tal coisa, mas em troca você tem que me dar isso. E, não, ninguém pede nada. Os caras vêm, eu mando mensagem, eu oh, mano, então eu tô iniciando assim e tal, você consegue fazer um precinho melhor? Mas os caras não pensam duas vezes. Não pensa, não o que os caras podem fazer pra ajudar E não pede nada em troca Isso que é o mais legal tá bom É verdade Estamos é chegando verdade. lá G, Chegando lá Chegando não, tá longe pra caramba ainda Aí chegando lá a gente mostra aí pra vocês, tá bom? Bora É nóis Aguardem uh -huh. E nada de a, da linha de leg hein? Vai sim Ah, pode esperar gente Vai ter vídeo dele de leg Pode esperar Confia em mim É o Bidu <risos> Obrigado Olha essa porta, que incrível. Estamos aqui na... AG. E ele falou que tá sonhando comigo direto. Tá <risos> esquisito isso aí. Sim. Não, eu tô tímido não, tô... Vídeo tá tímido? Tô, eu tô tímido não, tô achando demais aqui. Eu só quero saber da receita do bolo de Ju. É, tá bom, não ele não fez pra você, não? Não, ele tá devendo ensinar o Fernando, gente. Ai, é. isso é bom Ai, é. Não sei Vídeo se recente. ele falou pra você, mas ele fala pra mim, no acho que ele anda sonhando comigo. Ah. Ele não falou pra você? Ai, não. Ah, não Olha, já tá causando. Já. Nem vem comer. Olha isso, gente. Que incrível. O que o Bidu falou? Cara... Fala aqui o que você acabou de falar, amor Será que vai ter força para <risos> empurrar? Olha que show ah, Ai, que é nova? Olha Qual que é a diferença do vermelho e do amarelo? É, explica aí para galera que O tiver amarelo é 40 velho. short uma pista tratada, sim. o vermelho é uma pista no prévio porque se usar o amarelo no, no prep, ele vai escamar rápido, ele vai acabar com o pneu muito rápido. Hum, entendi. Como você é um caso que vai se divertir, sim. Sim. você não está indo lá para poder buscar os números. Não. não. Vermelho. Sim. Ah, mas eu quero os números. Amarelo, mas vai perder o pneu? Rapidinho. Rapidinho. Rápido. Entendi. Entendi. Então, entendi. Os dois públicos, né? Ah, sim. Lógico. Atende a todos, né? Exatamente. Ai, que legal, gente. É boa essa explicação, né, Rô? Pra galera aí. É sensacional, gente. Incrível. Nossa. Dá até dó de pôr no um carro, né? <risos> Caramba. Usa a você acha? E atrás, você vai usar o que atrás? Tô indo buscar agora. O que, é que você vai usar? Olha aqueles é fininhos. 1,850. Vamos usar o que? Pedro de step? Não, pô eu ia usar pelas rolas suas. Não, mas pneu. Oh, o pneu. Que? O pneu não tinha ainda. Ah, eu Para você ver que eu tô colocando uma rola. Ai, meu Deus do céu. <risos> Pode, depois você vai se <risos> empolhar aqui. Vamos embora. ela é muito menor que você, mas usa uma que você vai me falar. É bom. Gente. Depois pergunta. Não é? Olha é a sonda de leg? porque é muito não bom. É. Não fica é apertando, conforto, não. Né? Não é fica. Aperta, não? Não aperta. É maravilhoso. Mano, é muito bom. <risos> <risos> é. certeza que ele vai comprar uma. <risos> Vamos comprar uma pra ele. Vou comprar uma. <risos> vai, ver. <gente>. Oh. <risos> Ó.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 Não, vale. mãe, agora, o é agora o negócio vai é ficar sério aqui ó o verdinho é meu ó aqui ó olha, aí eu mandei olha. aqui pra ele assim ó olha. mano tô com medo, aí ele de tanto <risos> falar você falar Vixe. não filme dele não hein não, não. <risos> não você, vai <risos> você vai mostrar as não, verdades, você vai não, até filma mas chegando boa. em casa você corta não, <risos> Mostra as verdades. Quem sou eu com quem aí? Eu não tô entendendo. Eu já provei, né? Não, tá, tendo, tá acontecendo uma provei. DR aqui. Eu acho que estamos sobrando, amiga. Eu acho aqui, que sim. Estamos sobrando. Olha aqui. Achando que era nude sim. <risos> Mostra, você queria um nude? É uma aqui, galera. É, é uma otágio. É mentira. É um é mentira é ó, ó. Uma... <risos> Coloquei aqui, ó. Acho que vou te bloquear tá me coagindo. Meu Deus, a mandar um nude. Meu Deus mentira, mentira. Isso, é, isso, é montagem. É montagem. É montagem. Eu, não nada. Nada. eu vou cortar aqui, que a gente vai conversar agora. Everything <risos> <risos>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 who's always sorry the conclusion even though i offer all of the solutions i wish you loved me like i love you it's stupid when i'm alone with you i never feel lucid i wish i wasn't struck by cupid i wish when i first saw you i knew this.